Olá pessoal, bom dia Boston, bom dia Massachusetts, bom dia a todos os amigos aqui do Brasil, bom dia a todos vocês aí. Estamos juntos mais uma vez né? para o programa Falando de Marketing. E hoje nós temos um assunto muito importante, pessoal, que muitas vezes as empresas não dão tanta atenção. Vamos falar um pouquinho sobre ele hoje, vamos dar algumas dicas e vamos também falar de empresas que não usaram o que, sobre o que nós vamos falar hoje, que é um segredo? Não, não é um segredo. Vamos falar de pesquisa de marketing, vamos falar de estudos de mercado, a importância das empresas saberem efetivamente uh, o que, que os clientes querem, como que os clientes querem, o que, que a concorrência está falando. Vamos dar detalhes sobre isso aqui. Fiquem à vontade para vocês fazerem o contato aqui agora, deixa eu até colocar aqui em comentários, está aberto aqui, Fiquem à vontade para vocês fazerem comentários, para vocês é, fazerem perguntas, darem suas dicas, contarem um pouco aí da saga, uh, da história da sua empresa, para que a gente possa colocar no ar aqui e bater esse papo. Então, quem vai estar assistindo aí, uh, através da gravação, você pode fazer o contato com o rtobias.gmail.com. Você fala direto aqui através do, do meu, do meu é, Gmail. Você pode falar através do Instagram também, que é 5531-984-71-7711 e a gente vai estar em contato aí direto com vocês. Vocês podem me ligar aqui pelo WhatsApp ou podem fazer aí um contato também pelo Instagram. Aliás, pessoal, no Instagram vocês vão ver lá 101, 102, 102 artigos é, que já foram publicados no Estado de Minas, que, de uma certa forma, são artigos completamente voltados para marketing e que tem aí, com certeza, alguns temas. Uh, Oi, Gerlane, tudo bem? Seja bem-vinda. Mas, se você não tem empresa, vamos, vamos bater esse papo aqui, fica com a gente, que eu vou, eu vou trabalhando com vocês, eu vou dizendo aqui coisas para quem tem empresas coisas para quem ainda não tem empresa, mas que quer abrir uma empresa, ou que está afim de ter o seu próprio negócio, o seu próprio mercado digital. Para tudo isso, os nossos temas que a gente aborda aqui no programa são interessantes. E hoje vai ser mais interessante ainda, Gerlando. sabe por quê? Porque nós vamos falar de pesquisa. Como é que você precisa começar uma empresa? Qual que é a importância da gente observar o mercado, da gente fazer perguntas, identificar... Quais são as necessidades do mercado? Continua com a gente aí e fica à vontade aqui para fazer perguntas. Qualquer pergunta é extremamente bem-vinda para que a gente possa bater esse papo. Vamos bater esse papo aqui, você pergunta aqui, nós comentamos aqui com você. Aí você fala, não, mas eu queria ver uma outra coisa. Coloca de novo, é um prazer muito grande. Nosso programa vai até as é, 12 horas aí de Boston. Então, antes de você almoçar, você pode participar com a gente aqui, todo mundo pode participar com a gente. Então, é muito interessante a coisa da pesquisa. Sempre é, trabalhei, quando era algum tempo atrás, é, eu trabalhava em empresa privada e eu trabalhei muito tempo na área de pesquisa. E, gente, foi, uma, foi um período assim, bacana, porque eu aprendi muito, porque a gente acha que o cliente pensa uma coisa e a gente, na verdade, quando vai perguntar para ele... Ele tem uma opinião diferente. É um negócio impressionante, né? Porque a gente não sabe o achismo. E aqui no Brasil tem essa coisa, né? Nos Estados Unidos menos, mas uh, aqui no Brasil uh, e também nos Estados Unidos eu vi alguma coisa por aí nesse sentido. O achismo. Ah, eu acho que o cliente está gostando. Eu acho que o cliente não está gostando. Eu vou abrir uma loja aqui e acho que as pessoas vão gostar. Eu vou abrir a loja nesse ponto, nessa esquina, na outra. Vou abrir aqui no centro de Boston? Não, vou abrir é, em São José, não, no, é, em, outra, em, outra, em outra cidade? Quer dizer, espera aí, mas e o cliente? O que, que o cliente está achando? Essa é a questão, né? O que, que o cliente está pensando? Quais são os desejos dos clientes? E a gente tem mania, a gente que é empresário, e quem está começando também, é, tem essa, esse contato, Gerlani, essa preocupação, pessoal, de uh, muitas vezes tentar adivinhar tentar adivinhar qual que é o melhor ponto de venda, tentar adivinhar qual que é o melhor nome para a empresa, qual que é o melhor tipo de, de sabor que você vai vender, se você vai vender carne de boi, se você vai vender carne de frango, se você vai vender, se sua farmácia tem que ser uma farmácia grande ou pequena para começar. Tudo isso vai depender da opinião do cliente. Gente, é um negócio impressionante, né? Porque o que o cliente quer é o que eu sou. O que o cliente quer é que a empresa, a sua empresa, a nossa empresa, deve ser. É um negócio impressionante. A gente fala assim, ah, eu vou abrir uma empresa e eu gosto de lidar com informática. Então eu vou abrir uma empresa. Aí o cara quebra. Fala, mas por quê? Porque ele não pensou. Ele pensou no que ele quer, mas não pensou naquilo que as pessoas querem. Então a pesquisa entra aí. Aí já vem aquele grilo, né? aquela coisa, né? Ah, a pesquisa é muito... É é complicado, pesquisa é caro. Pelo contrário, não, não, não, não, não, não, como diz o pessoal aí, né? Não, não, não, não, não. A pesquisa pode ser a mais barata possível. Eu gosto sempre de colocar aquela ideia de que pesquisa é aquilo que você coloca um banquinho lá de frente, no, do outro lado da esquina do seu, do seu negócio, põe um banquinho lá, aquele banquinho de madeira, aquela coisa mais simples, uma cadeirinha. Você que é o dono da empresa, você que está querendo abrir a empresa, faz isso no concorrente também, tá? Vou falar sobre isso. Assenta, pega um bom óculos de escuro para não ficar do sol, que você está do lado de fora, lá do outro lado da avenida, e começa a observar. Começa a observar o que, que os clientes estão fazendo. Grande parte passa e vai embora. Grande parte passa, dá uma olhada. Ah, interessante. E entra. Grande parte dos clientes sai sorrindo, ou sai de cara feia. é? Grande parte, parte dos clientes é daquele que entrou, virou as costas e foi embora, saiu de mão abanando, ou você viu, olha, é, os caras estão saindo lá com sacolas e sacolas. Então isso é pesquisa. Olha que legal. Isso é pesquisa. E essa pesquisa é de graça. E quem faz essa pesquisa? Você mesmo, eu mesmo. Eu mesmo já, como consultor, você ah, faz uma pesquisa para mim, avalia. Eu falei, ok, vamos começar. Eu exatamente fazia isso, pegava uma cadeira, um banco, um, alguma coisa, aquelas cadeiras que desmontam e monta, sabe aquela que você pode carregar no carro? Colocava lá e ficava observando, peraí, aí. Aí sabe o que eu observava para começar? Essa placa está imunda, cara, essa placa está imunda, quer dizer, isso já demonstra que a empresa não tem um carinho com ela mesma, como é que ela vai ter um carinho com o cliente? Aí começa, os clientes, gente, o cliente é o cara mais observador do mundo, a gente, o cliente entra na loja, o cliente entra no seu site, e fala, ah, entrou, saiu, não viu nada. Nossa, o pessoal é muito crítico. E dependendo do estado que você está, dependendo da cidade, dependendo do, do nível de público, eu vou falar sobre isso, o público classe A, classe B, classe C, o público jovem, cada um, o pessoal é muito crítico. O público jovem é terrível, é extremamente crítico. Então, se você está, por exemplo, com uma loja... É, suja, com lâmpadas apagadas, queimadas, a, a, placa, a placa com o com nome faltando uma letra, isso são coisas terríveis que o público não perdoa. Então, essa é uma forma de avaliação, a mais barata. Outra forma de avaliação, que eu vou falar para vocês o que é pesquisa, tá mas só para a gente começar, para a gente tirar essa dúvida aí. Então, o que é pesquisa? Você é o dono do, do seu, da sua pequena loja aí em Boston? É? Beleza. Não vou falar lá do... do, do do daquele, daquele, daquele shopping mais caro aí de, de, de, de, de Boston, não tô falando de, de uma região normal, tá? Onde tem um comércio normal, onde os clientes têm um consumo normal, etc. se pô, você é o dono da loja, você é o dono da empresa, é o dono do site, entra e fica observando, é, não fica no caixa, não, tá, gente? O pessoal fica muito no caixa e tomar com aquela, com aquela postura de eu sou o dono da loja e sou do caixa, ninguém aqui me rouba. Não, não é isso, não. Essa postura tem que ter humildade. Você tem que se comportar como se fosse um cliente. Põe uma roupa normal de cliente, perfil do cliente da sua, sua região, tá? põe, se for usar chapéu, usa chapéu, sei lá, com tudo. Se, se, coloque isso como um cliente. E circula a loja. Circula a, isso é pesquisa de marketing. Ah, mas será? É. A pesquisa de marketing ela começa daquela mais começa do banquinho até as grandes empresas internacionais de pesquisa de marketing. Todas são extremamente importantes. Vai depender da sua demanda, vai depender do seu poder de comprar, de pagar, de, de contratar uma empresa dessa, e também da necessidade. Muitas vezes, gente, não tem essa necessidade de pagar uma empresa. Todo mundo acha isso, né? Nossa, é impossível. Oh, então, eu vou, eu vou começar, eu quero falar uma coisa aqui. O que, que é essa pesquisa? O né? que, que é essa pesquisa? Então, você, por exemplo, você vai abrir um... Aquilo que, que Gerlando comentou. Você vai abrir um negócio, mas não sabe que negócio abrir. Que tipo de, de segmento eu vou atuar? Beleza, segura a barra. Ah, quanto eu preciso gastar para poder abrir minha empresa? Segura essa barra. Ah, quanto eu preciso gastar para poder... Uh, que tamanho de loja uh, que eu preciso ter, que tipo de loja, vai ser uma loja mais cara, uma loja com, toda de, de luxo, com vitrines maravilhosas, ou pode ser uma loja mais simples? Segura a barra. Por quê? Porque você precisa fazer pesquisa. Sabe o que, que a gente faz? Vamos caminhar pelo bairro aí, em Boston, nas, nas cidades mais próximas de Boston, eu sei que grande parte é, mora em, é, também em cidades próximas aí a, a, a Boston, e vamos começar a bater, esse, vamos circular, pelo, vamos andar pela rua? Como quem não quer nada, quer abrir um negócio, você tem lá uma graninha pequena, tudo bem, e você quer abrir um negócio em Boston. Então vamos circular pela rua, vamos andar pelas ruas, você quer abrir aonde? Nas cidades próximas a Boston? Ou você quer abrir dentro da cidade efetivamente de Boston? Sei lá, vamos pegar uma cidade próxima a Boston aí, que eu sei que moram muitos brasileiros. Vamos andar por esse bairro? Vamos. Você vai andando, mas vai ligando, você vai com a antena ligada. Você vai andando com a antena ligada. Você vai buscando ali, ok, Gerlânia, ok, pessoal? E vai olhando, observando. Quem são as pessoas? Como é que elas se vestem? Como é que, o que, que tipo de sacola? Olha que coisa impressionante. Que tipo de sacola a pessoa está uh, carregando? É, anda com o pai? Anda... São crianças com os pais? São pessoas com o cachorro? Por que isso, Rogério, você está falando desse tipo? Porque é o perfil de uma região. No bairro onde eu moro aqui, em BH, em Belo Horizonte, chamado Buritis, você anda na rua, você vê o perfil de público. Todo mundo de cachorro, todo mundo vestido de roupinha de ginástica, de academia, e muitos avós andando com os filhos. Pô, tem um perfil aqui bem diferente, né? São pessoas que eram de uma outra área, vieram aqui para o bairro, alguns têm os netos, são, são, recebem os netos ou moram com os netos, os pais deixam os netos com os avós, tem muita gente jovem, estudante, que tem muita universidade, e eles são, normalmente, eles chegam antes da escola, fazem academia e depois vão para a escola. Então, você tem um perfil de público que você pode começar a identificar. Então, não, é um, não, é, não são pessoas extremamente sofisticadas, não são pessoas é, extremamente sem renda, é um pessoal de renda média, que tal? Você começa a pensar, bom, então, aí. e quanto que está o aluguel por aqui na região, o aluguel de lojas? Aí, gente, isso tudo é chamado de, de pesquisa de marketing, tá? Podem fazer perguntas aqui, viu, Gerlando? fica à vontade, vocês que estão aí, né? Então, existe a pesquisa de marketing para isso. Então, tudo começa com dúvidas, com essas dúvidas que eu comentei. Vou citar mais algumas dúvidas aqui, que é muito interessante, que o pessoal tem. Veja, quem são os clientes? Quem são esses clientes que estão por aqui na rua? Essas pessoas têm qual perfil? O que eu comentei? O que essas pessoas gostam de comprar? Quais lojas estão lotadas e quais lojas estão vazias? É impressionante. É impressionante quando eu faço um trabalho desse de pesquisa e eu vou nos lugares, um bar está lotado. Um bar com a mesma proposta de negócio do lado está praticamente vazio. Tem um erro aí, com certeza não existe um bar, um, uma farmácia, um, uma, uma escola que esteja vazia à toa. Tem um erro de marketing aí. Então é preciso pesquisar para saber o seguinte, que fator está deixando o, o meu negócio, a empresa, que eu, seja qual for, o comércio, o varejo, etc., o que está que deixando vazio? O que está que fazendo com que é, os clientes estejam indo para a loja do lado, para a loja de frente, e não estejam vindo para a minha. Então, é impressionante. Duas lojas de açaí. Aqui no Brasil é muito comum você ter loja, aqui em BH principalmente, lojas de açaí. Do lado tem uma lotada, fila. Do outro lado tem uma que tem lá meia dúzia de pessoas. Então, alguma coisa tem. Ou é o sabor do açaí, ou é a quantidade de açaí, ou é o preço de açaí, ou é o... Ate... Olha as quantidades de possibilidades ou é a quantidade de açaís, de, de, de, de, o preço do açaí, né? a quantidade que eu falo, no, no, de repente eles servem pouco, né? dá, dá aquela noção, nossa, será que vale a pena comprar isso aqui, pagar X reais ou dólares por isso aqui, e tem pouco e tal. Outra é o ambiente, o ambiente escuro, o ambiente desagradável, o ambiente feio, tudo isso uh, leva mais ou menos pessoas. Outra questão é o horário de funcionamento, eu não sei qual que é o horário de funcionamento melhor. Será que eu devo abrir às 6, cinco? Será que eu devo fechar às 10 ou às 9? Tudo isso tem que perguntar, sabe para quem? Para o cliente. Isso é pesquisa de marketing. Eu estou falando primeiro das pesquisas mais baratas, mais simples, que o próprio proprietário ou a equipe dele, os funcionários, podem fazer. A gente muitas vezes não quer ver essa é a questão. A gente muitas vezes não quer ver a, a realidade então a pesquisa ela te tira desse mundo de sonhos eu acho que eu acho que minha empresa é boa, eu acho que a minha, a minha empresa tem o melhor atendimento quem pode te comprovar isso? Contra fatos não tem argumentos você precisa ver o fato por que, que sua loja está vazia por que, que sua loja não tá com o número que você queria? Outra pergunta também, sua loja já é um sucesso. Alguém me perguntou isso outro dia. Eu posso criar uma outra loja? Claro, vai depender da necessidade dos seus clientes. Sabe quem que pode responder isso de graça para você? O seu cliente. Cliente, você está satisfeito com a loja? Nossa, todo mundo fala que está satisfeito com a loja, que está bacana. Aí você fala, você acha que teria sucesso se eu abrir uma outra loja no outro bairro aqui de Boston ou da cidade próxima a Boston? Aí o cliente fala, claro, com uma loja bacana dessa, eu, eu abriria, assim. Então, você, é uma informação. Vale dizer uma coisa importante, que a pesquisa, turma, a pesquisa, ela não é uma decisão final. Você fez a pesquisa, então a pesquisa mostrou um caminho ou mostrou outro caminho, então você é, vai seguir esse caminho cegamente. A pesquisa, ela é uma informação importante. Ela te dá um caminho ela te dá uma grande possibilidade de que aquilo ali seja, seja verdade. Mas você precisa avaliar outros aspectos. Então, a pesquisa, ele é um grande... Olha que bacaninha. Ele é um, a pesquisa é uma grande redutora de incerteza. Primeira coisa para tirar incerteza se você deve abrir uma nova loja ou não, se você deve mudar o seu estilo de vender ou não, é a pesquisa. Pode observar que as grandes empresas mundiais hoje, Apple, Amazon, as empresas todas que nós conhecemos são fantásticas. O próprio McDonald's, aqui no Brasil tem o Madeiro, Eles tudo eles pesquisam. E eles pesquisam gratuitamente, porque eles têm clientes, tantos clientes, que eles colocam lá um formulário, eles mandam para o seu WhatsApp uma pergunta. Gente, você com uma, duas ou três perguntas, no máximo, fica sabendo da satisfação imediata do cliente. Esta, esta visita ao nosso restaurante, esta visita à nossa farmácia, esta visita à nossa oficina, te deixou satisfeito? Sim ou não? Qual o grau de 0 de a 5, que nota você dá para a nossa oficina, uh, supermercado, etc.? Então, essas informações elas são tão importantes que elas nos dão condições de saber... É, se você, por exemplo, recebe notas baixas ou notas de 0 a 5, você recebe muito 3 e muito 4, tem alguma coisa errada. Então, o que, que o gerente deve fazer? Você deve reunir o pessoal no final do dia e falar, olha, as notas não foram boas, é, teve um padrão aqui que caiu um pouco da nossa curva, você acompanha diariamente. Aí, sabe o que, que você faz? Procura ver com os próprios funcionários o que, que eles acham que está acontecendo. Ah, eu acho que o nosso preço, eu acho que hoje a gente teve falta de mercadoria. Não. Então, quer dizer, no outro dia, a gente já procura corrigir esses problemas. Um funcionário levanta e fala assim, ah, tem colega meu aí, tem isso mesmo, né, gente? Tem colega meu aí que não está atendendo bem, sabe? Tá aquela fila no caixa, ninguém aguenta, papapá, papapá. Muitas vezes o seu próprio funcionário assume o papel de cliente. Aí no outro dia, o que você faz como gestor, como dono, como sócio da empresa? Tenta resolver, observa, aí você faz aquela pesquisa que eu falei, vai lá para o caixa, fica ali próximo, observa quanto tempo, põe no relógio, quanto tempo tem de fila, quanto tempo o cliente que está no último lugar demorou para chegar até o caixa. E aí vai, então no, no dia seguinte você já põe dois caixas, você já troca de pessoa, dependendo, né, gente? o cara pode ser meio devagar mesmo, então, você precisa treinar, pegar as pessoas melhores e fazer... Ah, não, aqui faltou produtos. Você vai falar com o seu pessoal lá de logística, com o seu pessoal de compras. O que está faltando produtos? Por quê? Pá, pá, pá. Então, você vai buscar essa, essa, essas informações. São tipos de, de, de pesquisa que podem ajudar demais a sua empresa a recuperar público. Tá? Eu gosto muito... A coisa que eu mais amo no mundo é ver o público voltar. E o que mais me deixa triste é ver um cliente virando as costas. Eu já falei isso aqui em outras vezes. E sempre coloco nos artigos também. Como é que eles gostam de ser atendidos? Então, às vezes você está atendo, você, a gente fala assim, ah, bom, o atendimento vai ser assim, assim, assado. Você orienta os funcionários, ou você mesmo, se você trabalha sozinho na sua empresa, seu jeito de atender telefone, seu jeito de responder os clientes no WhatsApp, no Instagram, pode não ser o jeito que os clientes acham mais agradável, o mais simpático. Observe, pergunte ao cliente. Então, a pesquisa de mercado começa com pergunte ao cliente, que ele responde gratuitamente. Dá até uma rima. Pergunte ao cliente, que ele te responde gratuitamente. Pessoal, qual é o custo? Zero. Zero. E qual a vantagem? Nossa, um monte, que vocês já, já estão vendo aí. Ok? Alguma pergunta aí, Gerlane Alguma pergunta, pessoal? Outro, outro ponto. Como os, os clientes, por exemplo, re, é, reagem ao preço? Então você pode identificar, está tendo alguma reclamação com preço, está tendo algum tipo de problema? Qual é realmente ah, o, o papel do preço para estar a minha loja, o meu ponto de venda, o meu site estar com mais eh, pessoas seguindo ou a, o ponto de venda com menos pessoas entrando ou entrando e saindo? Outra coisa importante, legal que a gente pode fazer na pesquisa, identificar ah, o total de pessoas que efetivamente compram, né, gente? Isso é muito comum. Quantas pessoas tivemos na loja hoje, e dessas, sei lá, vamos colocar 100, né? 100 pessoas que entraram, quantas efetivamente compraram qualquer coisa, não importa o que. O que a gente vai ver no segundo momento. Então, ah, não, de cada 100 pessoas, sei lá, 70 pessoas não compraram. Opa, opa, opa, opa, tem um problema aí. Então é hora de, de, da gente agir, né? do marketing agir. Então, Somente pesquisando o que, que as pessoas pensam sobre nós é que nós vamos poder melhorar o que nós somos. Somente vendo o que, que as pessoas pensam de nós é que nós vamos melhorar aquilo que nós somos. Isso é muito interessante, isso é muito importante. Para procurar respostas certas para as perguntas certas. Outra coisa que eu vejo muito acontecer, sabe o que, que é? É que o pessoal faz perguntas direcionadas. Vou dar um exemplo absurdo aqui para vocês, só para vocês entenderem. A empresa coloca um formulário lá na portaria, na, na, na saída da loja, ou no WhatsApp, e faz perguntas que não são relevantes para a gente ter uma resposta imediata. Ou então direciona uma pergunta. Você gostou dos nossos produtos? Essa é uma pergunta que não deve ser feita. Por quê? Porque você está direcionando a mente, o subconsciente do cliente. Ah, gostei. Qual a sua opinião sobre o atendimento dado em nossa loja? Ah, eu achei péssimo, eu achei ótimo, eu achei bom. Então você não direciona. Eu já vi muito isso. Nas pesquisas de, de, de para eleição, e aqui no Brasil está acontecendo muito isso, você tem erros absurdos na pesquisa. Você votaria no fulano? Ah, sim, até por educação. A pergunta é completamente mal elaborada. Uma das coisas que eu tenho preconizado, que eu tenho é, feito muito, é, questionado muito aqui no Brasil nas pesquisas, eu vou falar só um, um, alguns deles, é isso. Primeiro, que é o direcionamento da pergunta. Outra, direcionamento do público. Se você pegar as pessoas de classe A, aí de Boston, aí da, da, da, das cidades perto de Boston, e um, um grupo que mora no mesmo local e fizer uma série de perguntas para ele, para eles, provavelmente a resposta vai ser muito, vai ser a mesma, porque são públicos muito parecidos. Então, o item da pergunta que a gente, da, da pesquisa que a gente tem que olhar é que é o seguinte, gente, é que você tem que distribuir aonde você vai fazer as pesquisas. Pega um pouco de pessoas da classe A, pega pessoas da classe B pega um pessoal que mora numa determinada região mais sofisticada, pega a opinião de pessoas de uma região menos sofisticada, pega de pessoas mais velhas, pega de pessoas mais jovens, você tem que misturar. Sabe quando você faz um, um, uma, uma sopa e você joga o sal todo junto, mas depois tem que misturar para espalhar o sal? É isso que tem que fazer. E nas pesquisas, é, eu não acredito nelas né, de forma nenhuma, se, se alguém quiser comentar aí, fica à vontade. É, eu não acredito nas pesquisas políticas, porque eles fazem isso. Eles vão numa região em que um candidato, por natureza lá, ele é mais benquisto. Você pergunta se eles votariam naquele candidato, todo mundo fala, eu votaria. Aí fica fácil de você identificar que o candidato A está ganhando as eleições. Então, isso, isso é uma jogada. Isso, o marketing não é isso. A pesquisa de marketing é uma coisa que, séria, uma coisa que tem que ter metodologia. Então, claro, você não vai fazer isso para a sua empresa. Você vai fazer para a sua empresa aquilo que efetivamente é, vai ser bom para a sua empresa. Então, uma dica que eu dou, não uh, façam perguntas que direcionem a resposta. Você gostou das cores das nossas roupas? Ah, isso, sim, né? gostei. Quais as cores das nossas roupas você acha que, fa que, que, faltam, que faltaram no, no nosso, no nosso, na nossa vitrine. Qual a sua opinião sobre a nossa vitrine? Qual a sua opinião sobre o sistema de iluminação? Qual a sua opinião sobre... Então, a gente tem que fazer perguntas. Claro, vai diferenciar um pouco desse início. Quais tipos de perguntas você tem que fazer sobre, sobre as coisas, para que a pessoa possa responder ou não. Então, você pode fechar, né? Qual a sua opinião sobre, ah, o, sistema de fi... sobre a, a, o sistema de atendimento no caixa? Tem fila, não tem fila, a fila não me preocupa, a fila me preocupa profundamente. Então você pode dar dicas é, para que o cliente fique, fique à vontade, fique à vontade para se, se sentir é, é, com tranquilidade, poder marcar que, ó, eu acho que tem fila sim. Não, eu acho que não tem fila, não. A fila não me preocupa, realmente nem tinha pensado sobre fila. Então você vai ter respostas. Quando a gente faz esse tipo de pesquisa constantemente você vai ajustando na sua, na, na sua empresa tudo o que está acontecendo. Pode fazer com a equipe de vendas também, tá? Você pode ligar para os clientes, clientes selecionados, dentro daquilo que eu comentei, e falar qual a sua opinião sobre o atendimento dado sobre os, é, pelos nossos vendedores. Qual a sua opinião dada sobre o atendimento telefônico da nossa empresa? Qual a sua opinião sobre? Como você enxerga a questão da qualidade dos serviços? Como você percebeu a questão da entrega dos produtos? Demorou muito, não demorou, não demorou nada, nem pensei no assunto de tão tranquilo que era, etc. Então, os clientes, eles gostam de responder. Eu já comentei aqui que um caso engraçadíssimo, né? Porque eu dei consultoria numa rede de, hotéis, de motéis. Motel aqui é o um motel mesmo, já comentei isso aqui no programa. Motel de casal mesmo. E eu fiz um trabalho e tal, eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou arriscar, eu vou fazer uma pesquisa com, com os casais, à medida que o casal, eu vou deixar em cima da mesa, à medida que o casal vai sair, ele vai ter o contato, na hora de ele pagar ali e tal, ele vai ter o contato com a pesquisa, vai fazer um formulário, um papel assim, né, que vai estar em cima da mesa e ele vai responder. Aí eu pensei, falei com os, com os, os meus sócios lá, com os donos da empresa, time contratado, eu chamo de sócios, de parceiros. Eles tinham comentado o seguinte, olha, e eu também fiquei com essa dúvida, tá gente, que foi a primeira vez que eu tinha dado consultoria no motel. Será que eles vão responder? O casal ali naquela coisa do love, né? E num ambiente que a gente nem sabe se ele tá tranquilo ou não, né, muitas vezes não, né? E eu fiz um questionário até razoavelmente, até grande, né? Falei, ah, não vão responder, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste, bom que eu aprendo se nesse segmento as pessoas estão dispostas ou não a abrir a responder. Nós ficamos impressionados que como que, uh, ao final de cada dia, de, né, todo dia de manhã, porque né, que normalmente o pessoal vai à noite, todo dia de manhã tinham questionários, vários, praticamente, praticamente todos os questionários respondidos e com detalhe. Embaixo colocava, quer acrescentar mais alguma informação, grande parte dos casais de, de, de, colocavam é, sugestões. Acho que tem que melhorar o banheiro, acho que a banheira está, a, a, o, está pequena. Eu acho que é, o, o, teve um caso real, né? sendo é um case mesmo, né? porque a pessoa usava o, o banheiro, o vaso, a parte mais íntima, e, tinha, e era vidro. E a pessoa vê a sombra da outra pessoa fazendo os movimentos. E eles é que chamaram a atenção para isso. E aí a, a gente acabou chamando. Né, a empresa especializada e mudou tudo isso no motel. Sabe quanto custou isso? Essa pesquisa? De graça. A não no seu consultor, né? Que estava fazendo um levantamento geral. Fizemos a pesquisa e a pesquisa nos deu essa informação de graça. Várias outras sugestões, né, até para baixar a altura do, do, do basculante lá, tá? que, que tava, tinha que subir na cadeira para baixar, para fechar, por causa do frio ou por causa de pessoas ouvindo. Essas coisas todas. Então, é, tudo que a gente vê dentro de, da empresa, ou fora da empresa, ou pelo, pelo jornal, pelo site, por isso que vale, o site é uma forma de pesquisa. É um meio técnico, mas a gente chama de pesquisa em dados né? Se você entra no site sobre é, farmácia, se você entra no site sobre supermercado e estuda como é que está a realidade dos supermercados em Boston, você vai aprender. E isso é uma pesquisa. Você pode pedir um funcionário seu, de maior confiança sua, mais capacidade, para levantar informações sobre a sua empresa, sobre a empresa, de outros concor a empresa dos concorrentes, sobre como é que está, é, que tipo de informação, como é que está a avaliação dos clientes, a própria imprensa, como é que a imprensa vê a sua empresa, como é que a imprensa vê o seu negócio, pode não ser... O, Pode não citar o nome da sua empresa, mas ele pode falar sobre o segmento de construção civil. Tudo isso são aspectos importantíssimos e são pesquisas de mercado. Quanto custa? Pô, gratuito, né, gente? Entrar na internet, ele pode levantar. Isso tudo é importante. Então, quais são os aspectos que são fundamentais na pesquisa? Veja, conhecer o mercado. A pesquisa te permite conhecer o mercado. E você pergunta muitas vezes para o dono de uma empresa se ele conhece o mercado, ele fala conheço, conheço. Aí você fala o seguinte, então me fala um pouco do mercado, ele não sabe falar. Então ele não conhece o mercado, eu preciso conhecer o mercado. Essa é uma questão importante. Outra, conhecer os clientes atuais, conhecer os clientes futuros. Você imagina a Coca-Cola, como que a Coca-Cola já tem informações sobre os clientes dela de 2026, sobre como a Amazon já sabe como é que vai ser o seu negócio para 2030. Tudo isso baseado em pesquisa. São dois pontos que eu queria comentar, que são fundamentais, que é o seguinte, pessoal, pesquisa mais uma visão do futuro, uma, a gente chama de análise de cenário, são aspectos que se juntam, são dois pontos fundamentais para você ter sucesso na sua empresa. Pesquisa de mercado associada a uma visão do futuro. A pesquisa te dá uma informação sobre hoje e pode também te ajudar sobre informações do futuro, que os clientes costumam falar. Como que você vê a nossa empresa no futuro? Como que você vê o uso de carros é, é, movidos a combustão, etc., é, daqui a cinco anos? Então, você pode saber. Por que, é que no Brasil está demorando a vir o carro é, elétrico? Então, tudo isso você pode levantar através de uma análise de cenário, análise da economia, análise das questões políticas, análise das questões sociais, educacionais, tudo isso, e mais a pesquisa. Quando você junta a pesquisa que você tem feito com os clientes e você junta uh, o, a, o cenário que você observa, você pode juntar pessoas que, que gostam de analisar o cenário, como é que será o futuro? Então, isso, de uma certa forma, é uma pesquisa também. Mas você pode fazer isso dentro da sua própria empresa. Reúna o seu pessoal e, e busque. Né? Deixa eu abaixar um pouquinho mais a câmera aqui para ficar melhor ainda. Deixa eu ver aqui. Aí. Então, é fundamental que a gente junte pesquisa de marketing com análise de cenário de marketing. Beleza? Outro ponto importante, explorar quais são os novos possíveis consumidores. Se você já tem consumidor, quem que é, olha que legal, quem que é o consumidor, quem será o seu consumidor de 2023 e 2024? Será que é o mesmo de hoje? Ou vai havendo uma mudança de gostos, vai havendo uma mudança de, de, de costumes dos seus clientes? Então, o um cliente meu que é hoje, que é um jovem de 18 anos, em média, normalmente estudante, dependendo do que eu vendo, sei lá, né, é... é açaí, que o pessoal gosta muito, ainda está em voga aqui, ou eu vendo pastel. Será que o cliente, ou vendo equipamentos, vendo celulares, tá? qualquer coisa, será que esse cliente, o perfil desse cliente hoje vai ser o mesmo perfil do cliente de 2024, de 2023 e 2024? Isso, se eu souber disso, se eu conseguir levantar informações sobre isso, o que, que vai acontecer? Eu vou é, já ir tomando medidas de tipo de produto que eu vou começar a comprar, de treinamento dos meus vendedores, tudo isso, já pensando em 2023. Então você já tem empresas, como as grandes empresas principalmente, que têm visão de marketing, já estão pensando o que elas farão, como elas reagirão, como elas atuarão em 2023, 2024, 2025, por exemplo. As grandes empresas como Apple já sabem o que vai acontecer em 2035, tá? Essa é uma outra discussão, já entra o mundo metaverso, que nós já falamos aqui no programa. Então, é muito interessante, tem que saber isso. Outro, outro ponto, gente, que é fundamental, que é conhecer os concorrentes. Se eu não conheço os concorrentes, eu vou mostrar daqui a pouquinho, empresas que tiveram, se deram muito mal, grande parte delas quebrou. O que, que o concorrente está fazendo melhor do que a minha empresa? O que, que eu poderia fazer para tornar para eu me tornar uma empresa tão forte ou melhor do que as empresas concorrentes? É? O que, que eu posso fazer para a minha empresa? Gente, um ponto que, já, que, já, que, que vale a pena comentar é o chamado benchmarking, que é você ir lá no concorrente, isso não é vergonha nenhuma, isso é muito comum hoje no mundo do marketing, e ver o que, que ele faz, como que ele faz, e ver o que, que ele faz de melhor do que você. E você pode, então, fazer, copiar mesmo, fazer, pô, ele está fazendo dessa forma, a fila dele acabou porque ele faz desse jeito, a loja dele está mais clara do que a minha. Então, quer dizer, veja quais são os pontos importantes do concorrente que você precisa imediatamente aplicar na sua empresa. Isso chama benchmark, tem até um nome bonito, que é você realmente estudar o concorrente e tirar dele os aspectos positivos. Você pode também verificar os aspectos negativos dele para que aqui não aconteça igual na sua empresa. É uma questão importante. Então, trabalhar igual ou melhor que o concorrente, você pode fazer o seguinte, continue pesquisando sempre o concorrente. Esteja de olho. Tão importante quanto conhecer o seu próprio negócio é conhecer o negócio do seu concorrente. Todos os concorrentes? Não. Não, aqueles concorrentes mais próximos de você, aqueles concorrentes que estão te incomodando, aqueles realmente que podem, de alguma forma, mais diretamente, levar os seus clientes, levar os seus clientes embora. Então, isso a gente não pode permitir. E eles também, com certeza, eles estão agora aí na sua loja, no seu pequeno comércio, no seu comércio de porte médio, ou grande aí, em Boston, ou perto de Boston, em toda Massachusetts, aqui no Brasil também, a essa hora pode ter alguém dentro da sua loja observando como é que você faz para ter aquele preço, como é que você faz para ter a sua loja cheia, por que, que você vende tantos vinhos, por que, que uh, você, os caminhões de saco para buscar saco de cimento saem o tempo inteiro aí do seu depósito de construção? É. Então, isso é fundamental. Ficar de olho nisso, então, pessoal. Outro ponto é, importante, identificar as necessidades que você ainda não atende, as necessidades dos seus clientes que você ainda não atende. Então, é importante que a gente trabalhe essa questão. Quais são as necessidades que o público tem e que eu ainda não saquei, que eu ainda não, não busquei? E, muitas vezes, nem o concorrente. De volta, eu falo da pesquisa de marketing. Então, algumas empresas já fazem isso muito bem. Senhor, tem algum... Eu acho que quanto mais informal, melhor. tá Mas o pessoal gosta do senhor. Tal. Algum produto que o senhor gostaria de que tivesse aqui em, aqui em loja uh, e que uh, não tem? Que produto o senhor gostaria que nós tivéssemos Aqui a gente, a gente não vende, mas o senhor gostaria que a gente passasse a vender. Ah, se vocês vendessem um determinado tipo de bebida, se vocês vendessem um determinado tipo de linha de produtos que vocês nunca venderam aqui, eu, está, eu compraria. Eu viria comprar, porque é, quando eu venho aqui, eu não venho comprar só isso. Eu tenho que vir aqui, comprar um monte de coisa e depois ir para uma outro tipo de loja comprar outra coisa. De repente tem que estudar com muito carinho, né? o marketing tá, tem que trabalhar isso, e você que é o proprietário único também, verificar se vale a pena você ampliar o seu portfólio de produtos no ponto de venda. Fiquem de olho nisso. O portfólio é um conjunto de produtos, viu, Gerlane? É, portf... é o conjunto de produtos que você é, vende e que você pode acrescentar. Sei lá, uma padaria que não vendia chocolates ela tem tanta demanda, passa tantas pessoas lá procurando chocolate, que vale a pena você passar a vender chocolates, ter, um, ter, ter lá um, um, uma, uma, um espaço, uma ilha, um espaço só de chocolates diferenciados. Como eu vi aí nos Estados Unidos, uma loja que não tem nada a ver, ela, literalmente ela vende chocolates. E por incrível que pareça, o pessoal que vai comprar produtos de informática Vem o chocolate e fala, ah, esse chocolate eu gostaria de comprar. Ele fala, acrescenta aí para mim, junto com o com meu, com meu HD, com o meu chip, etc., e vai um chocolate. Que isso? Como é que pode? Pode. Pode, porque quem determina o que, que eu vou vender não sou eu, é o cliente, desde que você saiba perguntar para ele o que, que ele efetivamente quer, o que, que ele efetivamente gostaria de encontrar. O nosso ponto de venda não é nosso? O meu carro do Uber não é meu? Ok? O carro que eu alugo deixa de ser meu a hora que eu entrego ali para o cliente com a chave. Eu tenho que deixar claro que o cliente que defi decide, define quem eu sou, que tipo de carro que ele quer, se ele quer que lave o carro depois da entrega ou não. Ah, não, já me cobra de uma vez, que eu não tenho tempo de ficar lavando o carro para entregar. Carro alugado, não. Ó, quando eu for comprar é, produtos de informática, eu já quero todos os produtos uns próximos dos outros. Quando eu vou comprar no supermercado ah, massas, macarrão, etc., comprar massas, eu já quero que os molhos estejam próximos. É? Para que, que eu vou comprar a massa aqui e vou buscar o molho lá do outro lado? A probabilidade do cliente esquecer a massa, esquecer a, a, a o, o, o produto que ele vai complementar na massa ali, o molho, etc., o queijo, é muito grande. Então, nós é que temos que facilitar a vida do público. Nós é que temos que facilitar a vida do cliente. E saber o momento certo de agir. Você vai perguntar para o cliente, e você vai identificar que momento é esse de agir. Então, a pesquisa é, na verdade, pessoal, um momento de realidade com o mercado. O que eu penso como empresário, sinceramente, não vale nada. O que vai valer, o que vai dar substância, o que vai dar sustentação para aquilo que eu tenho, para a ideia que eu tenho, eu sou, empre... eu sou empreendedor, quero abrir um novo negócio. Ah, eu tenho uma ideia maravilhosa, eu sou muito bom em informática, eu sou muito bom em produzir produtos ali de aço, artesanato. Você já perguntou para o seu cliente se é isso que ele quer? Se esse produto, naquele ponto de venda, é o melhor, se esse tipo de cor, acabamento, é o que ele quer, muitas empresas costumam ter dificuldades e costumam quebrar por causa disso. Então, não adianta tentar adivinhar, é, imaginar, achar. A, a época do achismo não tem sentido mais. Aquela época em que o avô o bisavô de vocês é, abriu um armazém Aqui no Brasil, quando o pessoal estava aqui no Brasil, e vocês aí no interior também, né, lá no Texas é muito comum isso também, você tem aquele armazém antigo, que as pessoas já sabem, chegam lá, já saem pegando aquilo que quer, manda anotar na caderneta. Isso é legal, eu sou assim, apaixonado. Mas não existe mais, Isso já não, você não sustenta mais, você já não sustenta uma empresa dessa forma. A não ser lá no interior de Minas, aí bem no cantinho, aí numa cidade mais longe de Boston, beleza, se tiver isso aí, me dá um toque aqui se tiver esse tipo de mercado, de armazém aí em, é, perto de Boston me dá um toque aqui que eu quero saber, enquanto eu não tiver aí em Boston, dando a circulada aí no comércio eu não vou conseguir saber se tem eu não vi, né então, gente, aquilo que eu falei contra fatos não tem argumento então, você, o que é pesquisa? professor, Rogério, o que é pesquisa? fala aí, fala aí o pessoal pergunta muito, né? Engraçado, tu disse que viu um artigo e tal. Ah, mas você não falou o que é pesquisa? Pesquisa é você estar ligado direto com a realidade de mercado, mais nada. Essa é a melhor definição, é você buscar a opinião do seu cliente, é você se colocar no lugar do seu cliente, é você procurar identificar o que o seu cliente efetivamente pensa do mundo, o que o cliente pensa da vida dele? O que o cliente pensa dos produtos... Opa, você vai chegando, vai afunilando. O que o cliente pensa dos produtos que ele quer comprar? O que o cliente pensa das marcas e do tamanho dos produtos que ele quer comprar? E, por fim, o que o cliente pensa da sua empresa? Bacana? Outro, outro ponto importante. Veja aqui, tem uma definição aqui que é um pouco mais técnica. Né? Pesquisa de marketing é colocar frente a frente o que eu acho e o que realmente acontece no mercado. A pesquisa tem o objetivo de encontrar uma resposta... Olha que legal! A pesquisa tem uma... Essa aqui é do Philip Kotler, né, o grande mestre nosso do marketing. Ele coloca assim no livro dele. A pesquisa tem o objetivo de encontrar uma resposta para um problema de marketing. Gente, eu gosto de enxergar assim. Tudo o que acontece, a hora que eu abro a minha empresa, a hora que eu abro o meu butiquim a hora que eu abro o meu, meu café, a hora que eu abro a minha pequena lojinha de concertos perto de Boston, em Boston, eu já começo a ter problemas de marketing. Anotem isso aí. Eu já começo a ter problemas de marketing. O que, que é isso? Tudo é um problema. Coloque assim que você fala o seguinte, se é um problema, eu vou resolver. Quando a gente não consegue identificar que aquilo é um problema, a gente vai empurrando com a barriga. A gente vai levando. Ah, isso tá bom. Seguinte, é um problema de marketing. Quer ver um problema de marketing? Eu gosto de começar desde o início. Vou abrir a porta do meu negócio. Aqui no Brasil tem uma porta sanfona que você abre. Eu não, não, não, aí também deve ter estilo. Ou seja, qual for? abra a sua porta. E a hora que você abre a porta às 8 horas da manhã, você precisa já em 5, 10 minutos ter cliente entrando e circulando. Se não tem, tem alguma coisa errada. O que você não está oferecendo de manhã que os clientes estejam desejosos. Por exemplo, outra, uh, eu estou tendo um intervalo muito grande de clientes uh, de loja vazia e uh, sem clientes. Então, espera aí, por que, que eu estou tendo, de, sei lá, de todo dia, em torno de nove às dez horas, o número de clientes cai muito? Qual é o problema? O que, que eu posso fazer para solucionar esse problema? Ah, tem outro problema. De meio dia a uma, eu tenho a loja entupida demais, eu não consigo dar atendimento de nível adequado para os meus clientes. Bacana, isso é um problema. Se você é, levantar, anotar os problemas, você vai ver a possibilidade, você sempre vai conseguir buscar a possibilidade de identificar a solução para esse problema. Então, é, parece cansativo, mas nós estamos aí para isso, né? Todos nós somos empresários, vocês que são empresários, estão querendo abrir uma empresa, nós estamos para solucionar problemas de marketing. Marketing é uma geração de problema constante. Por quê? Porque constante é o cliente. O cliente o tempo todo ele está te buscando, ele está buscando a sua empresa. Mas ele tem desejos e tem necessidades que mudam o tempo todo. Então você precisa ir mudando os problemas também. E anota todo dia quais são os problemas de marketing que eu tenho. Faça a pesquisa com os clientes e uh, busque solução. Cliente, por que, é que você está vindo agora? É, você tem preferência por esse horário? Você gostaria de vir em outro horário também? Na, quer dizer, então, uma outra forma de pesquisa é a pesquisa informal. Você tem que ter muita habilidade para isso, porque dependendo do funcionário, se não tiver habilidade, ele pode chatear o cliente, encher o encher, Desculpe o termo, né? encher o cliente. Então, é, o senhor acha que está legal? O que, que o senhor poderia sugerir? Essa pesquisa mais é, aproximada do cliente me agrada profundamente, porque se você tem uma pessoa simpática num tipo de negócio que o cliente te dê essa oportunidade de perguntar para ele, você pode resolver muitos problemas de marketing. Então, matemática tem problema de matemática, que tem resposta única, mas o de marketing não. Toda vez que tem um problema, você pode achar soluções incríveis. E muitas vezes um pequeno negócio que você, um pequeno detalhe na sua empresa, pode fazer sua empresa ficar lotada de clientes. Então, isso é importante. Vamos perguntar aos clientes o que eles acham, o que realmente eles podem dar de sugestões. Os clientes, engraçado, né? Porque os clientes são os nossos maiores parceiros. Os clientes adoram dar sugestões, dar opiniões. Só que tem um detalhe, algumas empresas não gostam de ouvir os clientes. É impressionante. O cliente vai "Eu gostaria de dar uma sugestão, agora infelizmente o gerente não está aqui. Zero. Eu dou nota zero para uma empresa dessa. É, tem que acabar reclamando dela. Então, é, a pesquisa tem esse papel. Tem esse papel fundamental pra, na solução de problemas de clientes. Tá? E na solução dos nossos problemas. Isso me agrada profundamente. Então, quero uma outra dica que eu quero passar para vocês. Rogério, afinal de contas, qual a vantagem da pesquisa? Olha, posso te dizer uma coisa assim, só por isso já valeria a pena. Você fica mais bem informado do que seus concorrentes. Você fica um ponto, um degrau acima do que seus concorrentes que não fazem pesquisa. Então, fazer pesquisa é colocar você na frente. É colocar a sua empresa mais bem informada uh, do que os concorrentes, do que empresas que concorrem diretamente e empresas que não concorrem diretamente. Sabe por quê? É uma coisa importante. Porque nós concorremos diretamente. Se você é uma, é uma loja de picolé, sei lá, uma loja de bolos, se você é uma loja de roupas, você concorre diretamente com outras empresas do mesmo segmento. Tá? Outra empresa que vende picolé, outra empresa que vende bolo, outra empresa que vende material de construção, etc. Mas nós concorremos indiretamente com outras empresas. Por exemplo, nós concorremos pelo dinheiro do cliente, nós concorremos pelos dólares que os clientes têm no bolso. Eu prefiro que o cliente, ao ter, sei lá, 10 dólares, ele compre do meu picolé do que ele compre do bolo da outra empresa da esquina. Então, nós concorremos também pelo bolso do cliente. Vocês já pensaram nisso? A gente concorre pelo bolso do cliente. Então, todo mundo, na verdade, é meu concorrente. Eu tenho que fazer melhor, não só para aquela empresa que é, meu, que é minha concorrente direto, como eu tenho que vencer melhor do que todo mundo do bairro. De alguma forma, eu preciso fazer com que as pessoas queiram gastar mais dinheiro no meu ponto de venda ou no meu site, do que no site do outro. A gente muitas vezes nem fica sabendo, né? Você fala, ah, aqui eu estou sem concorrente. Não está, não. Você não está sem concorrente. Você está sem concorrente direto. Mas você tem um tremendo concorrente pelo dólar do cliente, pelo bolso do cliente. Em frente ao seu negócio, que é uma loja de bolos, tem um restaurante onde tem serve comida. Serve almoço, serve jantar, etc. O cliente passa na rua e olha, olha para um lado, olha para o outro e fala assim, pô, eu compro um boro lá para casa de chocolate maravilhoso, ou eu não compro e almoço aqui? Assim, simples assim. Está andando, aí ele tem mais, um, mais uns dólares. Ele fala, eu vou reformar aquela janela lá em casa, comprando aquela cola ali do outro lado, que custa 10 dólares, ou eu vou comprar... Um bolo e levar para minha esposa, para minha mãe, sei lá, e deixá-las felizes, porque receberam um bolo delicioso de presente para o café de hoje à tarde. Nós temos concorrente o tempo todo. Tudo que nós fazemos é para vencer o concorrente, direto ou indiretamente. Então, essa é uma questão importante. Tá? Outra coisa, eu quero comentar aqui, nós temos já está acabando. Só para vocês se lembrarem, você deve lembrar, se lembrar de, da, da empresa. Tá? Empresas que se deram mal por falta de pesquisa e inovação. Eu tenho pesquisado isso há muito tempo e adoro anotar isso aqui. Veja algumas das mais comuns que eu separei aqui hoje para vocês. Kodak é uma empresa de fotografia. Ela achou que era fera demais, não pesquisou o mercado, não viu que o mercado estava totalmente voltado para a fotografia digital. Nokia, eu trabalhei na área de telecomunicações, vendi muito Nokia, e a Nokia simplesmente falou assim, eu sou a Nokia, a Nokia já foi top de linha, top do top. Ela continuou fazendo a mesma coisa, não pesquisou o mercado, dançou. Veio, vieram as empresas aí, Samsung, Apple, e aí a história vocês já sabem qual é. Xerox, cópias, hoje as melhores empresas que... que Primeiro que ninguém faz cópia mais, e as que fazem são outras empresas. Ela não quis investir em digitalização de processos. A Blockbuster, aqui no Brasil, e aí também, alugava filmes para o fim de semana. Quebrou completamente, porque ela se achou que ela era boa demais, que ela não precisava ouvir a opinião dos clientes, ela não percebeu que os clientes estavam chateados com aquela necessidade de correria para poder entregar os, os vídeos. Esse foi um fator fundamental para entregar o vídeo, por favor, infelizmente não pode, tem que cobrar multa, e essa coisa toda. E pareciam, pareciam uns, uns donos do, do, da, da fazenda. Né? Então, dançou. A hora que veio uma alternativa, veio a Netflix, acabou completamente, completamente com a empresa. tá? Depois veio o Yahoo. Yahoo é maravilhosa. O Yahoo é, é mídias digitais, porque se não tiver Yahoo, você tem que. por você entrar no Yahoo, você tem que se justificar, etc. Veio o Gmail e mandou o Yahoo para longe. Ela existe ainda hoje, mas eu, por exemplo, não gosto de, de usar. Não sei vocês, não gosto. Eu acho que o Gmail é muito mais rápido, menos burocrático, até o nome já é menor, etc. A IBM também lançava computadores, era a rainha dos computadores, vieram os pequenos é, aparelhos de, de computador, veio o, o notebook, os celulares, etc. A IBM perdeu um mercado, um espaço muito violento. Exatamente. Então, são empresas que fecharam é, há muitos anos atrás, mas se você quiser saber de alguma empresa, aqui no Brasil, vamos, então vou falar bacana, vamos falar de uma empresa atual. A Itapemirim, não sei se vocês estão aí em, em Boston, é, conseguiram, é, conheceram. A Itapemirim era uma empresa, até poucos anos atrás, três, quatro anos atrás, era uma empresa de, de, de transporte de ônibus, por toda Minas Gerais, por todo o Brasil. Ela resolveu abrir uma empresa, bem fresquinha essa, hein? Ela resolveu abrir uma empresa é, de aviação, só que ela não preparou os funcionários, ela não preparou uh, os aviões, literalmente, não preparou o, o sistema de atendimento, ela tinha o um sistema de atendimento no avião, igual era o sistema de atendimento no ônibus, não, é? não tinha aquela gentileza, não tinha aquele preparo. O que que aconteceu, Jane? O que, que aconteceu? Ela foi, essa semana passada, ela entrou, é, ela quebrou. Gente, não tem perdão. Se você não pesquisar o mercado não pesquisar o gosto do cliente. O erro dela, sabe qual foi? Foi um só. Teve um voo para São Paulo, daqui a uns dois, três meses atrás, ela falou, infelizmente, o voo não vai sair e tal. O pessoal, que absurdo, como é que pode? "Não oh, gente, um abraço, não tem voo. O pessoal entrou na justiça e uh, já tinham outras dívidas, a empresa teve que fechar as portas. É uma empresa ultrapassada, com avião feio, com pessoal mal preparado, mal treinado. Então, essas empresas fecharam fecharam as portas. E tem mais empresas para fecharem as portas também, que nós podemos começar a observar aí, que não estão conseguindo, não estão conseguindo atender as necessidades do público. Temos várias empresas uh, que estão se segurando, mas se elas não fizerem pesquisa, se elas não buscarem, Jane, uh, novos públicos, elas vão uh, começar a quebrar. Uh, o pessoal fala... Que eu sou um pouco é, triste com isso, que eu sou um pouco. Não, mas eu fico observando quem vai quebrar. Se quiser, no próximo programa nós falamos quem são as empresas que estão aí realmente em decadência. Tem algumas empresas em decadência que a gente está acostumado a lidar com elas, mas que elas não vão sobreviver, não. Bacana? Gente, mais algum comentário? Nós estamos com o nosso tempo aqui em cima são, são 11h59 aí de Boston e 12h59 aqui do Brasil nós vamos encerrando o nosso programa Falando de Marketing, e nós falamos hoje com uma ênfase maior em pesquisa de marketing. Então vamos dar o devido valor à pesquisa de marketing, porque isso é fundamental. Ok, pessoal? Um abraço para vocês. Qualquer coisa, continue escrevendo aqui para nós, que eu, eu tenho acesso a tudo e respondo no próximo programa. Hasta lá vista, hasta pronto, até o próximo programa. Fiquem com Deus.